Chegando mais um quiz MPP, quadro esse que acontece toda segunda e quarta, a gente larga a questão para você e na terça e quinta tem a correção nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu sou o professor Renato Oliveira e o quiz de hoje está sensacional, uma questão de negação, sebrasp, que arrebenta todo mundo. Então vamos lá, você está pronta, você está pronto, espero que tenha acertado. Agora vamos lá, ó, comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que eu tô na frente, mas eu já vou sair, tá bom? Eu já vou sair. Fica comigo até o final que eu tenho um convite irrecusável para você. Vem cá, ó, vamos lá. Ó. Galera, vai começar a resolver a questão? Use o método dos 50. Esse é o método MPP, tá? Se você não sabe o que é o método dos 50, é a técnica do nosso método, onde nós, ensinamos, ou nós te ensinamos a interpretar. O problema. Então vamos lá. Lembra disso em sublinhar para interpretar. Olha só, tem uma questão, mas você vai direto aonde? No item. Vamos lá? Uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por Se a fiscalização não foi deficiente, aqui ó, botou o C na frente, automaticamente tem o então aqui. As falhas construtivas foram corrigidas. Então, Beleza. problema é de quê? Negação. Só que eu não sei negação de quem, eu vou ter que ir no texto para olhar a P1. Vamos lá no texto? A P1, só olha para a P1. A P1 é, se a fiscalização foi deficiente, então né, as falhas construtivas não foram corrigidas. Então ele quer a negação da P1, e a P1 é o centão, então é a negação do centão. Aí olha a maravilha do Sebrasp, SESP Técnica R diz o que para a gente, a técnica R? Técnica R diz para a gente que, para negar o C, então, ó, primeiro, aprende a interpretar, já sei que é a negação do C, então, viu como é simples? Segunda técnica é a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar, é onde você aprende a estudar da maneira correta, você aprende qual macete usar para resolver, que por sinal, o que a gente ensina para os nossos alunos é o que? Vai, vai negar o C, então, tem que usar o mané. Renato, o que é a mané? Mantém e nega. Ó, mantém e nega. O mais importante é você se ligar, você ficar ligado, que quando você nega o C, então, ele vira E. Então, a partir disso, olha como a gente vai matar essa questão muito rápido. Galera, você tem que negar uma proposição que tem o C, então. A primeira coisa que você vai observar na prova do Sebrasp, ou a galera que vai fazer o INSS ou qualquer outra prova do Sebrasp, a primeira coisa que você tem que olhar é se tem o E naquele afirmou. Ó, aí uma negação da proposição P1, se a fiscalização então. Cara, você nega o se então usando se então não, você nega o se então usando o e então o item já tá o quê, família? Errado, acabou. O item já tá errado, não precisa fazer mais nada, isso mesmo. Item errado, zero trauma, zero trauma, zero trauma, item errado. E aí, acertou? Espero que sim. E agora eu tenho um convite. Falei que eu tinha um convite recusável. Nessa semana está rolando a Semana da Matemática com o Método MPP. É um, é um evento 100% online e gratuito que está rolando do dia 3 ao dia 10 de outubro. Hoje é dia 6 de outubro, já tivemos a aula 1 e a aula 2. Já tivemos a aula 1, a parte 1 e a 2, porque uma parte a gente ensina da teoria e a outra a gente faz ao vivo exercício com você. E tivemos a aula 2, ou que foi liberada ontem. Então, hoje à noite, vai ter aula 2, parte 2, que é onde a gente faz exercício. Mas, cara, se você quer ter acesso à Semana da Matemática, o método MPP e evoluir, porque nela a gente está te ensinando a interpretar, ó, aprenda a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Mesmo que você não tenha base ou tenha, bloqueia em matemática. Isso mesmo que nós estamos mostrando que você é totalmente possível. Então, não perde tempo, cara. Envie a mensagem Eu Quero aqui, que a equipe vai enviar o um link para você se cadastrar, entrar no grupo do WhatsApp, ter, vai ter acesso a material em PDF, vai ter acesso ao resumo das aulas, vai ter... Tem os presentes que nós estamos dando, já demos dois presentes, vai ter mais. Então, não perde tempo, entra, participa, e ó, as aulas só vão ficar gravadas até o próximo domingo. E olha só os assuntos das aulas. aula 1 um foi... Aprenda a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e use um método que economiza 80% do seu tempo. Que maravilha. Aí ah, a parte 2, utilizando o método que economiza 80% do seu tempo na prática. vocês aulas já estão liberadas. Liberada, tá? Liberada. Aula liberada, tá? Aula liberada. Essa aula aqui está liberada também, tá bom? Aprenda a bater aula 2, que sensacional. Aprenda a bater o olho em qualquer questão e já saber o que ela está pedindo de uma forma rápida e simples. E a aula 2 é hoje, tá? Hoje, beleza? aula 2, a parte 2 batendo o olho em qualquer questão e vendo o que ela está pedindo, na prática, hoje 8 horas, vamos quebrar tudo, então não perde tempo, e na sexta vem a melhor aula, 9 horas, mas Renato, na sexta vai ser liberado 9 horas, não tem problema, porque a aula, a gente libera esse horário para quem puder ver, já vê, né, e dá mais tempo para a galera revisar, mas você vai poder assistir à noite, e olha que legal, no sábado, começa, rola o um MPP Flix, que é a Netflix da Matemática. Então, não perde tempo. E no domingo, às 8 horas da noite, tem a aula 3, parte 2, onde a gente coloca em prática. Olha, olha a aula 3, porque ela é melhor. Porque vamos te mostrar como você pode ser aprovado usando a Matemática a seu favor e ficando na frente de 95% dos concorrentes. Isso aí, tá? E na, no domingo a gente bota em prática. E na segunda que vem, é a última aula, onde nós vamos corrigir todos os desafios da semana, e vamos abrir as matrículas do nosso curso Tria de MPP. Apenas 100 vagas para essa turma, e vai estar sensacional. Então, corre, porque a galera está muito, muito interessada em entrar no curso Tria de MPP e se preparar para qualquer concurso. Estamos juntos? Então, já manda a mensagem Eu Quero aqui, ou então já tem o link aqui embaixo, se está no YouTube já tem o link, se está no Instagram... Facebook, manda a mensagem eu quero para a equipe mandar. Valeu? Então, esse daqui foi mais um Quiz MPP, é um prazer ter você aqui. Um grande beijo, semana que vem eu volto e te vejo nas aulas da semana da matemática com o Metro MPP. Valeu, família? Tamo junto!